Uh, o uniforme de trabalho dele. O uniforme de trabalho nosso Chico, muito orgulho, pegando para você aí, tenho certeza que você está com a gente nessa luta aí de manter a Petrobras em poder de forma brasileiro Muito, muito obrigado, o orgulho é meu de receber esse, esse uniforme. Vou usá-lo por aí. <risos>